Olá, eu sou o Aurio Rodrigues, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Olombongo. Para o vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Ministério das Finanças. O Ministério das Finanças, para que serve o Ministério das Finanças? Quem dirige o Ministério das Finanças? Como é que o Ministério das Finanças está estruturado? Essas e outras perguntas nós iremos responder no vídeo de hoje. Então, subscreva-te no canal, ative o sino das notificações e partilhe com os teus amigos. Ministério das Finanças, data de 3 de outubro de 1901, a criação da Direção Geral da Fazenda e Contabilidade, por intermédio de uma portaria do Ministério das Finanças e do Ultramar, com sede na metrópole, em Portugal, publicada em boletim oficial, simultaneamente em Moçambique, Guiné-Bissau, Macau, Cabo Verde, São Tomé e príncipe. Deste modo, todas as deliberações de funcionamento eram emitidas a partir da metrópole transmitidas ao governo de Angola por intermédio de portarias e decretos que eram transmitidas ao diretor-geral da fazenda e da contabilidade na província, que por sua vez as fazia cumprir e as passava para as instâncias das províncias e dos seus distritos. A 11 de novembro de 1975, deu-se a independência de Angola e a maior parte das direções e serviços cujas sedes se situavam na metrópole foram transformados em secretarias de Estado e ministérios para a Nova República Popular de Angola. Em março de 1976, com a implementação, do Estado de Direito, uma das características principais do Estado é que o Estado deve ter a sua moeda própria. Então, a essa data foi alterada a moeda em utilização no país, no novo país, Angola, saindo do escudo para o Kwanza. Com a aprovação e implementação do Programa de Saneamento Econômico Financeiro, teve início em Angola uma série de reformas macroeconômicas que teve o seu ponto alto em 1999 com a aprovação da Estratégia Global para a Saída da Crise. Em 1995, e ainda no âmbito das reformas estruturais do governo, o Ministério das Finanças foi tornado Ministério das Finanças, Economia e Planeamento, absorvendo as funções que até então pertenciam ao Ministério do Planeamento. Em 1963, com a aprovação do programa Nova Vida, o Ministério das Finanças, Economia e Planeamento passou a denominação de Ministério das Finanças, como antigamente, separando assim as funções de planeamento e economia para o Ministério do Planeamento. Em 1988, e ainda no plano das reformas estruturais do governo, foi aprovado, a 30 de janeiro, o Estatuto Orgânico do Ministério das Finanças, já com uma visão futurista do desenvolvimento das finanças públicas no país, com seis direções que são Direção Nacional dos Impostos, a Direção Nacional do Orçamento, Direção Nacional das Alfândegas, a Direção Nacional do Patrimônio do Estado, a Direção Nacional do Tesouro e a Direção Nacional de Contabilidade. Nos termos deste diploma, o Ministério das Finanças conta também com o apoio de serviços consultivos, serviços institucionais e serviços técnicos. O Ministério das Finanças conta com as seguintes atribuições. Propor e controlar políticas orçamentais do Estado. Elaborar, controlar e executar o orçamento geral do Estado. Propor a política tributária do Estado orientar e controlar a sua execução. Cabe também ao Ministério das Finanças definir políticas sobre finanças autárquicas, coordenar e controlar as atividades financeiras de entidades administrativas públicas de autonomia financeira. Como está estruturado o Ministério das Finanças? O Ministério das Finanças está estruturado da seguinte forma. Órgãos centrais, ministro, secretários de Estado, órgãos de apoio consultivo, conselho consultivo e conselhos de direção, serviços de apoio técnico, Secretaria-Geral, Gabinete Jurídico, Gabinete de Recursos Humanos, Gabinete de Estudos de Relações Internacionais e o Gabinete de Comunicação Institucional. Serviços de Apoio Institucional, Gabinete do Ministro e Gabinetes dos Secretários de Estado. Serviços Executivos Diretos, Direção Nacional do Patrimônio, Direção Nacional do Tesouro, Direção Nacional de Contabilidade Pública Direção Nacional do Orçamento Geral do Estado, Direção Nacional dos Investimentos do Estado e a Direção Nacional do Tesouro. Serviços descentralizados, Direções Provinciais de Finanças. Depois de tudo isso, vai a pergunta, quem dirige o Ministério das Finanças? Formado em Economia, Avelino Henrique Vieira Dias Mingas, foi o primeiro governante a ser nomeado como ministro das Finanças na era pós-independência. Teve, desde a sua fundação, 16 ministros, dos quais, atualmente, é dirigido pela doutora Vera Esperança dos Santos Daves de Souza, que tem vindo levado a cabo uma série de políticas econômico-financeiras que visam estabilizar e atrair o investimento nacional e estrangeiro no nosso país. Então, o Ministério das Finanças tem como função executar, propor, conduzir, avaliar, promover as políticas de finanças públicas, promover a gestão racional dos recursos financeiros e patrimoniais públicos, o equilíbrio das contas públicas, bem como implementar as políticas de investimento público. O Ministério das Finanças é um órgão da Administração Central responsável por controlar, elaborar e executar o Orçamento Geral do Estado. Responsável pela administração do patrimônio do Estado pela garantia do equilíbrio financeiro interno e externo do país e pela gestão de tesouraria. Por hoje é tudo o que temos a falar sobre o Ministério das Finanças. Disse alguma coisa que você não sabia sobre o Ministério das Finanças? Tem alguma dúvida sobre o funcionamento do Ministério das Finanças ou mesmo sobre o próprio Ministério das Finanças? Então deixe nos comentários a sua dúvida, a sua sugestão e não te esqueça de subscrever no canal, ativar o sino das notificações e partilhar com todos os seus amigos para que todos possam ter acesso a essa informação sobre as finanças públicas em Angola.